Olá, boa noite a todas e todos que estão acompanhando aqui o início dessa live, que é a transmissão da roda de conversa do CCV. Nós realizamos toda segunda-feira uma roda de conversa com algum tema específico. Hoje o tema da nossa roda é os trabalhadores da cultura na pandemia. E para debater esse tema conosco, nós convidamos... A presidenta do Fórum Permanente de Cultura de Campinas, Cassiane Tomilheiro. Boa noite, Cassiane. Boa é... noite, Guida. Antes de passar a palavra para ela, só quero passar os, os recadinhos iniciais, tá, gente? Primeiro é dizer que essa live está sendo transmitida pela fanpage do CCV. É uma página no Facebook, né? Quem quiser acompanhar, pode acompanhar por lá. Mas caso você não seja inscrito no Facebook, tem também a oportunidade de você acompanhar essa live pelo blog da guida.net.br. Vou repetir, blog da guida tá? Peço a vocês que, assim que forem entrando aí na, na transmissão, é, que dê um retorno, um retorno para nós sobre o som, sobre a imagem, tá bom? curtam nossa live compartilhem a nossa live façam perguntas a nossa debatedora que a é nossa convidada vai ter um tempo para falar para apresentar o tema mas assim que ela deu der um espacinho aí para a gente a gente vai estar tá abrindo aqui as perguntas para que ela possa responder tá essa importante temática aí então eu vou passar então agora para Cassiane Tomilheiro que vai falar conosco hoje sobre esse tema trabalhadores na cultura, na pandemia. É isso aí. Bom, boa noite, Guida, boa noite todos e todas que estão assistindo essa live. É, como a Guida já falou, sou Cassiane Tomilheiro, sou, estou agora no momento presidenta do Fórum de Cultura de Campinas, Fórum Permanente de Cultura, sou conselheira de cultura aqui no município também, vou falar um pouquinho mais dessas distâncias, e trabalho... É, há aproximadamente 15 anos é, no setor cultural, com produção e gestão de coletivos de várias áreas da cultura, e também, mais ou menos nesse mesmo período, 15 anos moradora aqui da cidade de Campinas. É, quero agradecer a toda a equipe do Centro Cultural Esperança Vermelha e, e a Guida por manter esses debates super importantes nesse momento, em todos os momentos, né? e conseguir manter agora é, esses debates virtuais, que apesar de desafiadores para todos nós, né, é, tem sido muito, muito salutares assim, para manter as pautas é, em, em destaque, né, na medida do possível, e muitas pautas novas que estão chegando, outras, é, outros assuntos que estão chegando para todas as áreas, inclusive para o setor cultural. Eu acredito que essa, esse, essa palavra, né, trabalhadores e trabalhadoras, da cultura é inclusive um termo que eu diria é recente que a gente usa né é, ele com mais com mais afinco com, com né sempre nas nossas falas no fórum a gente tem procurado trazer muito essa esse lugar de falar dos trabalhadores e trabalhadoras né é, porque eu acho que um, uma das grandes questões que a gente está vivendo agora é esse, esse... Não agora, durante a pandemia, durante a pandemia acho que a gente teve aí alguns, alguns outros avanços nesse debate, mas é, algum tempo a gente tem tido que falar muito seriamente sobre esse lugar da cultura é, como espaço, lugar de trabalho também, né? Além de todos os valores simbólicos, é, tudo que a cultura tem a contribuir, que a gente sempre teve né, uma fala, isso sempre foi a questão dos valores simbólicos da cultura, a questão da construção de identidade, é, acho que são valores é, que a gente já fala há muitos anos, do porquê que a cultura é importante, porquê que, que a cultura faz parte da vida de todo mundo, mas eu acho que faz alguns anos que a gente tem sentido a importância de falar muito fortemente sobre o lugar... o, o o ponto de vista econômico, o ponto de vista do, da cultura como local de trabalho também, né? Como um espaço de trabalho. Então, agradecer aqui por esse espaço da gente poder falar sobre isso. Antes de eu entrar especificamente nesse, nessa pauta, assim, eu quero trazer um pouco é, como está o cenário de Campinas, né? Trazer aqui algumas informações também para quem está acompanhando. É vou trazer um, um, um pequeno relato histórico, assim, vou, vou procurar ser sucinta, dos últimos, talvez, os últimos oito anos, eu vou pegar, né, que é essa gestão que a gente está agora, do governo Jonas Donizete, e com o secretário Ney Carrasco à frente da pasta de cultura na cidade, né. É, bom, desde a, desde a entrada do, do secretário, a gente teve aí uma perspectiva, Campinas sempre esteve à frente é, com com a presença, com o funcionamento de um conselho de cultura, né, então já desde 2006 é, o conselho vinha funcionando na cidade, no entanto com pouca, pouquíssima representatividade na maioria dos, dos momentos, em outros é, com papel importante aí na história da cultura do município, é, mas uh, nos últimos anos o conselho de cultura bem pouco participativo, bem pouco representativo, e em 2014, né, em 2012 quando, quando eles assumem esse governo, sou meio ruim de datas, às vezes eu misturo os anos, mas procurar lembrar todas, okay? qualquer coisa eu corrijo. Mas em 2014, essa data eu lembro bastante, assim, engraçado como ela ficou marcada para mim, é, 14 e 15 de agosto de 2014, se não estiver enganada, a gente teve uma conferência de cultura muito importante no município, talvez uma das conferências mais significativas, já com o secretário de cultura Ney Carrasco, presidindo a, a conferência, inclusive, com uma com muita representatividade, e nessa conferência nós tivemos a votação de, do PL, né, de, um, de uma redação, de uma minuta, de como a gente queria que funcionasse o Conselho de Políticas Culturais no município, né, no momento em que o Sistema Nacional de Cultura ganhava força no país, que os municípios aderiam, né, Campinas também aderiam, a esse a, a, ao Sistema Nacional de Cultura. Então, a gente, com muita alegria, comemorou a redação desse Conselho de Políticas Culturais para Campinas. Né? Então, era um, uma proposta que revisitava, revia a composição do Conselho de Cultura. E isso ficou parado lá é, por muito tempo, por muito tempo na Secretaria de Cultura. É, o Conselho de Cultura, que estava vigente na época, não se detinha sobre essa pauta, né? não participava. E aí, a gente teve depois, em 2017 a gente conseguiu que, que muitos trabalhadores e trabalhadoras da cultura assumissem é, esse desejo de ocupar o conselho, né? Entendendo o conselho como um lugar de direito institucional onde a gente participa democraticamente das políticas é, municipais, né, no caso do conselho municipal. No entanto, a gente está nesse lugar 17, 18, é, é há três anos e meio, eu sou conselheira de cultura, então, há três anos e quase meio, né? Desde o início de 2017, com bastante resistência da secretaria de, do secretário de cultura, que naquele momento inclusive é, tentou impedir nossa nossa eleição, mas aí a gente está lá ocupando esse espaço e o nosso desejo era poder implodir o conselho vigente, né? Da lei vigente, que ela é uma lei que não tem, não não garante uma representação e nenhuma força do conselho de cultura. A gente não tem um poder deliberativo. Né? E aí, em 2019, a gente teve uma nova... Perdão, em 2018, a gente teve uma nova conferência, e lá a gente construiu também o projeto do Plano Municipal de Cultura. É um plano municipal bastante amplo, que dá conta de vários setores da cultura, e que é muito importante para dizer o que a gente quer para os próximos 10 anos, né? Desde no setor de patrimônio, das artes, das culturas tradicionais, cultura e cidadania, então, todos os setores os museus, os nossos teatros, como que a gente quer que a cidade seja cuidada do ponto de vista da cultura. E esse PL também está na Secretaria de Cultura, depois de bastante embate, a gente conseguiu com que ele, a gente já fez aprovação no Conselho, o PL do Conselho de Cultura está na Câmara, e o PL do Plano Municipal não foi para a Câmara ainda, ele iria agora em março, e aí foi quando começou a pandemia, né, nossa última reunião tinha sido 16 de março, e aí, já no dia seguinte, na, semana, na mesma semana, a gente teve o, o fechamento, né, das atividades. Então, é esse, a, a, na parte de construção de projetos de lei, é mais ou menos nesse pé que a gente tá. Mas quem conhece um pouquinho da estrutura do município de Campinas, né, da, da estrutura de cultura, sabe, né, eu, eu não moro aqui há tanto tempo, moro há 15 anos, né, é, mas muitas pessoas que estão atuantes na cultura do município falam né, de, de um período dos teatros ativos, de festivais importantes, As Campinas até hoje é, se destaca muito, é, é sem dúvida uma das principais cidades do Brasil para além de capitais, em termos de quantidade, de diversidade, qualidade de produção cultural em várias áreas, né, não só no campo das artes, que é reconhecido o trabalho da música, do teatro, é muito forte, mas o trabalho das culturas tradicionais, o jongo, é, que é fortíssimo na cidade, as culturas é, de rua e periféricas também têm destaque em muitos lugares do estado de São Paulo e, e até fora. Então, é uma cidade que não carece de produção cultural, é uma produção cultural riquíssima, diversa, é, bastante estabelecida. O que a gente carece é de gestão né, da cultura. E a gente também não carece de orçamento. É, Campinas tem um dos melhores orçamentos de cultura, né? O, é claro que ele oscila, e depois eu vou comentar um pouquinho disso: o que aconteceu nos últimos anos. Mas quando a gente conversa com gestores de outros municípios, é, é sempre surpreendente, né? O, como é que Campinas consegue, com orçamento disponível, que, que, que varia aí por volta de 52 milhões. 50, 52 milhões, às vezes tem um acréscimo, um contingenciamento, né, tem toda essa questão dos, do que é orçamento previsto e do que é executado também, que sempre tem uma diferença, mas podemos colocar aí na casa dos, dos 50 milhões, né, o orçamento de, Campi, de cultura de Campinas. É, no entanto, bastante mal gerido, e, e a gente, é, é surpreendente também, quando a gente olha para os últimos oito anos em especial, porque eu estou fazendo esse recorte agora histórico, é, os teatros da cidade, né, o Centro de Convivência, que já estava fechado, permaneceu fechado, e ele era, ele, dentro do plano do, do Governo Jonas, ele era um dos primeiros que seriam é, cuidados, né, ele chegou a ter um, receber um aporte do Governo Federal para sua reforma, mas depois de muitas avaliações isso não aconteceu, ele continua lá fechado, o Centro de Convivência que é um espaço importantíssimo no centro da cidade, né, que reunia ali é, trabalhos culturais de várias áreas, é, também o Castro Mendes, que depois da sua inauguração, ainda assim, está bastante precário. quem pode né Quando a gente vai assistir espetáculos no Castro Mendes, a gente não tem tanto essa dimensão, mas quando a gente vai trabalhar no Castro Mendes, é, é bastante triste, porque a gente vê a quantidade, tem uma sala no fundo do teatro que a gente abre, e tem uma quantidade muito grande de equipamentos, de som especialmente, é, queimados queimados, é, equipamentos bons, equipamentos novos, né, que estão sucateados por falta de cuidado, por mau uso, por falta de gestão. Né, a gente vê também funcionários dos teatros, de modo geral, é, sub... sub é, é, assim, tratados mal, é, não remunerados pelos cargos que exercem, né, então uma, é, é um problema generalizado mesmo de má gestão, de gestão que, que destrói não só no, na questão orçamentária, mas, assim, destrói no nível de identidade, de reconhecimento. Acho que Campinas foi perdendo espaço num nível absurdo, assim, né? É, de, de, de lugar mesmo, de, cida, de cidade que recebe circulação de cultura, né? Então, é, inúmeras produções que a gente deixa de receber, que, é, que são atividades culturais que deixam de chegar para o município, mas economia que deixa de circular também, né, por coisas muito, muito simples, assim, né, muito recente, por exemplo, que o teatro vem de ingresso online, né, então coisas assim muito básicas, que a Secretaria de Cultura tem bastante dificuldade, ou dificuldade seria uma palavra muito amena, né, tem bastante má vontade, nenhuma vontade política, e, e como diz a Sônia, nossa companheira, é um projeto mesmo, né, e... E, e, e eu reafirmo isso, assim, é um projeto de destruição da cultura mesmo que a gente vê nos últimos anos e que é muito triste. É... Bom, e aí no meio disso, para além disso a gente tem também as casas de cultura, né, os espaços culturais, enfim, é, se a gente for enumerar só, só o que está abandonado em Campinas, a gente ficaria muito tempo, mas eu quero para além disso hoje, né, é, para a gente não ficar só nesse, depois se surgirem perguntas sobre isso, também a gente pode aprofundar. Mas, assim, apesar disso, conselho, ter um Conselho de Cultura atuante no município e bastante resiliente, assim, tem sido muito importante. É, algumas, algumas lutas, assim, algumas disputas foram importantes lá dentro. É, e eu acho que principalmente para a gente organizar a classe. Hoje a gente tem algumas câmaras, né? Câmara de, artes, é, câmara de Artes, Câmara de Música, Câmara de Teatro, Câmara de Patrimônio, se formando alguns, alguns espaços começando a se organizar por causa desse trabalho do Fórum e do Conselho. É, que vem construindo nos últimos três anos no município. É, e aí eu queria falar um pouquinho assim de como tem sido agora o diálogo com a Secretaria de Cultura é, sobre, é, diante da pandemia. né? O que, que aconteceu? Bom, então o nosso último encontro tinha sido dia 16, falando dos PLS do Conselho e do Plano e obviamente já sabendo né, do, de, do que a gente viria pela frente, da possibilidade de isolamento, porque já, já estávamos com o período da pandemia. É, e a gente, é, a gente formou um comitê, um comitê de crise emergencial, né, muito importante, Essa, nós elaboramos uma carta agora recentemente, mas antes dessa carta, a gente teve algumas, acho que aproximadamente cinco reuniões com a Secretaria de Cultura, e nós fizemos um conjunto de propostas, né, dentro desse conjunto de propostas tinha é, cesta básica, né, um conjunto de cestas básicas em parceria com a Secretaria de Assistência social para atender as pessoas da cultura em situação de maior vulnerabilidade. Também tínhamos, é, construímos juntos né, um edital emergencial que estava sendo absolutamente ignorado até a live do prefeito de ontem, que eu já vou citar também, né, que ele fala disso, vou trazer um pouquinho o que, que isso significa. É, nós fizemos também um cadastro e foi impressionante, assim, nós tínhamos quase 900 pessoas que preencheram esse cadastro na cidade, que são trabalhadores da cultura de várias áreas, é, dizendo, né, qual era esse cadastro, ele tá em aberto ainda, né, então se vocês conhecerem pessoas da cultura que não que desconhecem esse cadastro, por favor, é, as páginas, é, depois eu vou falar aqui dos meios de comunicação do Fórum de Cultura estão em aberto, para que a gente possa acessar, tudo está sendo amplamente divulgado pelo fórum, é, mas esse cadastro, ele tinha, O nossa intenção era poder, é assim, algo básico, né, é, é assim, talvez a base das políticas públicas, é a gente ter cadastro de tudo, a gente saber exatamente qual é, qual é a situação, né, quem são as pessoas da cultura, quanto elas ganham, como elas vivem, né, é, e como elas estão vivendo agora, então como é que a gente faz para saber disso, se a gente não tem esse estudo dos dados, né, a Secretaria de Cultura... Depois de muito, muito debate nosso, assim, foi uma das coisas que a gente conseguiu com que eles fizessem um mapa cultural. Então, nós estamos no mapa cultural, que é um, mapa, um sistema que foi criado a nível federal, que depois foi reproduzido no nível, nível estadual e federal. No entanto, esse mapa ele não foi nem divulgado pela secretaria e nem utilizado, então quase ninguém preencheu. Ele existe em termos técnicos, mas ele é subutilizado, né? Então a gente fez esse cadastro, que também dava conta de perguntas mais amplas do que o que era possível dentro do, cadastro, do, do, mapa, do mapa cultural de Campinas. E nós tivemos 900 trabalhadores que preencheram, ou seja, 900 pessoas de vários, de vários bairros, de vários setores, que se colocaram lá para dizer olha, eu trabalhava com cultura, vivia disso, ou vivia parcialmente disso e agora fiquei completamente sem trabalho, né, ou parcialmente sem trabalho. E aí, a partir disso, a gente é, tem a intenção de pautar, por exemplo, a lei estadual L253 e também a lei emergencial é, do nível federal, que eu vou citar elas depois, né? Porque essas leis, quando elas chegam para ser distribuídas, vai chegar através do município. E como é que o município vai fazer para saber para onde vai esse recurso? Né? Quem que está precisando dele? É, para onde que ele deve ir? Quais são os critérios né, de... de de, até de uso desse recurso, que é um recurso público. Então, para isso, a gente fez o cadastro. Então, é bem importante que esse cadastro seja preenchido. E a gente tem uma outra briga com a Secretaria de Cultura, que é tornar esse cadastro oficial, pelo Diário Oficial. Ainda, ainda estamos com essa limitação, porque eles têm colocado algumas... Dificuldades técnicas, e a gente tem rebatido as dificuldades técnicas para que ele se torne, de fato, cadastro oficial do município, já que a secretaria não tem outro cadastro, né? Então, esse cadastro foi, foi construído pelo fórum. Bom, esses são alguns debates. A gente também chegou a debater sobre orçamento, por exemplo, uma coisa bem importante, é, Campinas... É, em 2012, estava mais ou menos com 1% do orçamento da, da arrecadação municipal. Né? Então, no montante da arrecadação municipal, a gente representava mais ou menos 1%. É, em 2015, além da gente ter um aumento, né, foi o, talvez o pico da arrecadação, a gente tem um aumento da arrecadação, a gente teve também um aumento do percentual da cultura. Mas isso não foi é, à toa, assim, a gente tem aí algum, é, dinhe outros dinheiros, né, outros orçamentos que entraram, como, por exemplo, o dinheiro do, o, do, da reforma do centro de convivência, que veio pelo governo, pelo governo estadual, uma parte dele, uma parcela, mas que nunca foi usada para esse fim. Depois, esse dinheiro, ele foi... É, ele está lá passando por um processo para ser usado de outra forma, mas, enfim, os trâmites internos que vão, vão se caminhando. E aí, é, no meio disso, a gente tem também depois uma queda. Então, a arrecadação do município de Campinas tem uma subida, que vai mais ou menos o pico em 2015, e depois uma, algumas quedas. Mas, na verdade, essas quedas não são muito reais, porque, como alguns vereadores já trouxeram esse debate na Câmara, Campinas tem uma questão com orçamento. Assim, esse governo ele tem uma. uma um hábito, né, eu vou chamar de hábito aqui, porque eu não sei um outro nome para dar para isso, mas é uma prática, não sei. Uma prática. Super... <risos> uma prática, acho que é me melhor, né, porque o hábito parece que foi sem querer, mas a prática é, é, é intencional. Uma prática de superestimar o, a arrecadação, é, e depois, a arrecadação, ela não alcança, né, então, ah, então vamos, é, vamos prever que no próximo ano a gente vai ganhar. Então, quer dizer, eu, Cassiane, aqui, né, aqui no meu orçamento familiar, durante o ano de 2019, eu ganhei é, X mil, 20 mil no ano, vamos supor. Aí eu estimo que no ano que vem eu vou ganhar é, 45 mil, 20 mil. Claro, estou exagerando agora, mas só para entender os números. E aí, para que é, faz uma, uma superestimação, mas aí, obviamente, se eu ganhei 20 nesse ano, a não ser que eu tenha um plano, uma estratégia, muito incrível para o ano que vem, ou eu vou ganhar perto de 20, né, se nada mudar, ou eu vou cair, ou se eu aumentar, eu vou aumentar um pouco, mas seja qual for a queda ou a subida, tem que ter uma justificativa. E o governo de Campinas é, sempre divulga uma superestimativa de arrecadação, e aí o que acontece? Depois essa estimativa não se cumpre, né, a arrecadação ela fica bem aquém, só que daí a diferença, como foi superestimado para a arrecadação real, ela fica muito grande, e aí faz parecer é uma ilusão, de que a gente teve uma queda na arrecadação, mas a gente não teve tantas quedas assim, pelo contrário, teve alguns últimos anos que a gente teve até um aumento, que é um aumento na arrecadação municipal. Então, essa, esse, esse discurso de que a gente só tem queda na arrecadação é um discurso político para justificar aí as manobras é, ou né, as manobras feitas ou desfeitas. Então, a cultura, ela acompanhou um pouco essa subida e acompanhou um pouco essa descida, mas, ela desceu mais do que a arrecadação. Então, hoje a gente conseguiu, o secretário conseguiu fazer com que a, a cultura voltasse a 1%. E ele conseguiu isso por causa de, é, por não ter conseguido executar o orçamento. Então, por anos consecutivos, a Secretaria de Cultura não conseguiu executar o seu orçamento, ou seja, completa inabilidade de gestão, é, por causa disso, é, perdeu o dinheiro. Então, isso está comprovado em alguns estudos que a gente está fazendo, logo a gente vai divulgar pelo fórum mas a cultura perdeu muito de dinheiro nos últimos anos. Então, quando a gente ouve falar que não tem dinheiro, primeiro que é mentira, porque tem dinheiro, e segundo que essa, essa queda, ela foi, enfim, ela foi também por, por, essa, por essa não gestão, por essa gestão intencional de destruição da, da cultura da cidade. Né? Então, é mais ou menos o ponto que a gente chega hoje, no nível municipal. E aí, entrando por fim, é, trazendo esse cenário para falar de como estão os trabalhadores de cultura de Campinas, é, de modo geral, né? Fazendo um recorte de Campinas, mas é o quadro geral. É, eu acho, Guida, que hoje a gente tem uma... A gente tem uma situação, eu vi ontem o prefeito Jonas, ele não vinha falando sobre a cultura, né? ele tinha citado no momento um, um, um recurso do, da assistência social que poderia voltar para um edital de cultura. No entanto, ontem ele fez uma live e ele falou que vai lançar, tanto que saiu hoje no Correio Popular, saiu em algumas mídias, que Campinas vai, que o, o prefeito vai lançar um edital emergencial de auxílio para artistas, né? Bom, primeiro, assim, é o mínimo que precisava ser feito, então, né, não, não deveria nem ser tanto destaque, como se isso fosse uma grande... Mas, é, tem algumas, algumas pegadinhas aí, né? Primeiro, que essa palavra de auxílio, é, ela já vem assim, eu não sei ainda, a gente tá, hoje buscou comunicação com, com o gabinete do prefeito durante o dia, mas também teve o falecimento do sobrinho dele, né? Que deve ter também do, do, saído um pouco do foco aí. A gente não conseguiu hoje contato com o gabinete, porque ontem na live ele pede para que a gente forme um comitê para conversar sobre isso. Eu fico impressionada, porque assim, o fórum e o Conselho de Cultura são extremamente atuantes, o secretário de Cultura tem contato com, com a gente o tempo inteiro, a gente tem contato com, com o Vanderlei, né, do gabinete, enfim, é como se não existisse uma organização. Então ele fala para a população, olha, se organizem aí, façam um comitê para vir falar com a gente, sendo que a gente tem, pela legislação, legalmente, as instâncias de representação da sociedade civil. A gente tem um conselho, a gente tem um fórum, né, extremamente atuante, a gente tem cartas na mesa dele, a gente tem e-mails, né, então a gente tem, enfim, vários caminhos aí que, de fato, se ele quisesse conversar, ele, ele estaria conversando com a gente, mas não é fato. E a outra coisa que ele traz uma palavra que eu queria trazer aqui, que é a questão do auxílio, né? Alguns editais, de fato, têm discutido a questão do auxílio emergencial para trabalhadores da cultura, que é no mesmo sentido do auxílio emergencial do governo federal para todas as áreas, né? O Que é o auxílio dos 600 reais, né? Que tem aí uma série de problemas, que não tem chegado em todas as pessoas, né? E que foi vetado né, pelo, pelo presidente Bolsonaro, a entrada de algumas áreas da cultura. Então, tem setores da cultura que não têm direito a pedir o auxílio. Então, as pessoas acham, né, estão enganadas, equivocadas, sendo enganadas pela mídia, né, propositalmente, para pensar que todo mundo consegue. Né? A gente tem aí, além do, do não funcionamento do sistema, um monte de classe de trabalhadores que não, não pode nem requerer esse auxílio. E aí, o Estado também é responsável pelos espaços de cultura. Por que, que é responsável? E é isso que é uma, uma coisa que as pessoas têm, às vezes, bastante, foi construída uma narrativa para as pessoas atacarem os trabalhadores da cultura. né? E aí, hoje, para mim, tem um, teve um comentário muito simbólico lá no, no Facebook do prefeito, que era uma pessoa falando assim, mas por que, que você vai dar auxílio para eles, se eles não pagam nem aluguel, nem IPTU, e tinha uma outra uma lista de contas lá falando que os trabalhadores da cultura não pagavam aluguel e IPTU. Eu fiquei assim, eu juro, eu fiquei pensando em vários vários motivos que faria uma pessoa pensar isso. Falei, será que a pessoa acha que a gente é muito rico? Mas mesmo assim a gente pagaria IPTU? Será que ela acha que a gente é somos seres imaginários, né? O que que passa pela cabeça das pessoas de? de... E aí a gente vê o quanto é o quanto está o quanto essa narrativa no imaginário das pessoas, ela está equivocada. Primeiro de achar... Ah, também tinha comentários assim. Ah, mas os trabalhadores da cultura, eles podem fazer live. Não eram os trabalhadores, né? Os artistas, eles podem fazer live. Então, a gente pode fazer live, né? Não a gente não é, pode... cada, é cada imbecilidade que a gente escuta, né? Desculpa, é. mas eu fiquei meia nervosa agora. É, enfim, uma série de, de coisas lá. E não é à toa, né? Essa, isso foi construído para um fim, né? Ter a sociedade voltada contra os trabalhadores da cultura não é à toa, é proposital, é um projeto político, porque sabe o quanto a cultura, assim como a educação, ela é perigosa, né? É, é perigosa assim, para as pessoas questionarem, transformar, fazer as pessoas se reconhecerem, perceberem seus afetos, suas alegrias, perceber o quanto é capaz de se organizar. Então, a cultura, ela cria um monte de problema aí, né? para quem não quer o um Estado funcionando. Então, é, é isso, assim, os trabalhadores da cultura são pessoas, né? Que a gente tem hoje técnicos, técnicas, é, pessoas que trabalham com figurinos, cenógrafos, cenotécnicos, produtores, gestores, é, diretores, artistas, músicos, né? Artistas de todas as áreas, músicos, artesãos, bilheteiros, pessoas que trabalham na limpeza dos teatros, né? Então, a gente tem uma, uma cadeia, de pessoas, Isso, estou falando dos trabalhadores da cultura que trabalham é, fora do Estado, porque a gente também tem os trabalhadores gestores públicos, né? A gente tem os trabalhadores da cultura que trabalham dentro da Secretaria de Cultura, das secretarias, dos, dos equipamentos públicos de cultura. É, mas estou falando mais desse ponto de vista, né? Do trabalhador autônomo, dos artistas, enfim, das pessoas que estão fora, é, que não são servidores públicos, né? É... Então, é, é assim, os trabalhadores hoje estão completamente desamparados, é o setor que primeiro parou, né, junto com o turismo e alguns outros, e o último setor a voltar, né, com certeza o último setor a voltar. A gente não sabe se a gente vai poder abrir uma sala de teatro esse ano e se abrir em que condições, né? Então, imagina que um grupo de teatro com um mês de, de sala parada, ele não tem mais dinheiro para pagar o aluguel, não tem mais dinheiro para pagar a conta de luz, não tem dinheiro para nada, né? E diferente das igrejas que de fato não pagam IPTU, né, e talvez, a... as igrejas não pagam IPTU, ah, os teatros pagam, né? IPTU, luz, água, as pessoas pagam, as pessoas têm filhos, as pessoas se locomovem, comem, né? Então a gente tem é, planejado algumas ações para fazer nessa área. O grupo Galpão em Minas lançou um vídeo muito bacana falando sobre o trabalho na cultura. E outra perspectiva que as pessoas não consideram muito é a questão do. Do, do trabalho como, da cultura como, econo, como economia também, né? O quanto a gente movimenta o setor econômico, né? Então, tudo que se investe na cultura, ele é devolvido para a economia é, num, num valor ainda maior, né? Então, além da gente oferecer emprego de todas as pessoas que trabalham na cultura, né? Terem vidas normais de pagar aluguel, luz, água, enfim. Nós oferecemos um serviço, na maioria das vezes, gratuito. Toda vez que a gente recebe um edital público, dinheiro público para executar um trabalho, a gente devolve isso. Né? É diferente de, de muitos setores. Então, a gente devolve isso. Isso é oferecido de volta às pessoas. né Então, a gente, através de espetáculos, de livros, filmes, e é impressionante que mesmo as pessoas é, vendo tanta coisa de cultura nesse momento, estão com tanta dificuldade de entender que o setor cultural, por que, que ele precisa do Estado, né para continuar. Bom, acho que eu encerro por aqui minha fala, que já ficou um pouquinho mais longa. É, para ver se tem perguntas, se tem comentários, senão sempre a gente tem mais assuntos, né? Beleza. Mas... Bom, deixa eu ver, então, se, se nós temos questões aí. pessoal tem? Tá, a primeira questão é da Sônia. Boa noite, Sônia. A Sônia fala assim, ó, é boa noite, trabalhadores e trabalhadoras da cultura unidos. É verdade. Agora, mais do que nunca, né, a unidade dos Trabalhadores, ela se faz muito importante, né, nesse período. A Flávia Machado fala o seguinte: salve Cassiane, sempre na luta da cultura. Obrigada, Flávia. Deixa eu ver se tem mais algum comentário. É, o Gilmar, epitaf. epitaf. epitaf epi... não estou conseguindo ler, gente, está meio longe para mim. E. Ep... Epifânio. Eu falo o seguinte, boa noite Guida Caliço. boa noite Cassiane Tomilheiro, ah, ele é de Cuiabá, boa noite, muito obrigada pela participação aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma questão. Cadê os editais culturais? É, eu vou aproveitar essa pergunta da Flávia e vou também perguntar uma coisa para a Cassiane, é o seguinte, existe... É, na, essa coisa que você fala, a gente vê que é muito presente nesse governo, né, no governo Jonas, porque eu sou trabalhadora da educação e acompanho um pouco essa coisa aqui do orçamento e de, e, e de outras áreas também, como foi a saúde, por exemplo, a gente meio que vê que é uma, uma regra, uma prática, é, se ter destinação da cultura, porém e não só a destinação da cultura do, do orçamento municipal, mas dos orçamentos mesmo federais de verbas que vêm de fora para cá, e a gente acaba perdendo a verba. Você falou sobre isso um pouco, né? que é, fica cada vez mais evidente que é uma falta de gestão, né? é uma inoperância, eu teria vergonha, se eu fosse um secretário, se eu fosse né, da cultura, dizer que eu perderia dinheiro, porque a gente não tem... Né, o projeto aí para poder, é, enfim, operar, operacionalizar aquela verba que tem diante de uma cidade que é do tamanho de Campinas, diante de uma cidade como você mesmo disse, que tem um corpo aí de trabalhadores da cultura, de artistas, assim, muita gente conhecida, muita gente né, é, que a gente reconhece aí nessa área. Mas eu gostaria de fazer a pergunta seguinte, existe já. Existe na, na própria Secretaria de Cultura, é, é, não é desvio de verba, mas, por exemplo, apontar verbas para a cultura que não são usados propriamente na pasta da cultura, porque eu acho que essa questão do, do orçamento é uma coisa muito séria, né? como você diz, né? ele faz uma projeção né, de um orçamento, né, de uma quantia, justamente para justificar, inclusive, a retirada dela, né? que ou seja, não é que não, que não teve como você disse, até teve crescimento, mas ele estima muito maior, ou seja, ele dá uma falsa impressão de que a gente teve queda na arrecadação e prejudica políticas tão, tão importantes. Né? Como a gente sempre fala, é, muitos de nós, assim, o senso comum não consegue entender, às vezes, muitas vezes, a importância que tem a cultura. Agora a gente está sentindo cada vez mais né, a importância que ela, que ela tem, a presença que ela tem numa cidade como a nossa, uma cidade que a gente pretende ser uma cidade democrática, uma cidade que tem luta, uma cidade que tem organização, e esse setor está profundamente afetado. Né? Os trabalhadores da cultura, a gente consegue, assim, só quem é o insensível que não vê que os trabalhadores da cultura foram muito afetados nessa situação. Então, a minha pergunta era sobre isso. A Flávia perguntou sobre os editais e eu, mais ou menos, né, na mesma linha, queria saber se existe essa prática na Secretaria de Cultura de, de desviar verbas que não é, destinadas ali, que não são propriamente para a cultura. É, bom, Guida, vou, vou começar pela... Na verdade, que a pergunta da Flávia é uma, uma provocação, e a Flávia foi conselheira de cultura também, e, mas vou aproveitar a pergunta dela para trazer, né? Campinas tem um único edital de cultura, que é o Fundo é, de, de Investimentos Culturais de Campinas, também uma lei de 2006, e, ela, e, essa, e esse edital, é o último ano que ele foi lançado foi em 2015, e ele tem uma previsão, mais ou menos, de 2 milhões de reais por ano, isso varia um pouquinho, porque ele é por o FIC, o cálculo dele, né, que é a moeda municipal, uhum. o, o medidor municipal, então. e... E ele, então, geralmente está por volta de 2 milhões. Agora, em 2020, ele estaria aí por volta de quase 2 milhões e meio. Então, nós não tivemos lançamento desse edital em 2016, 2017, 2018, 2019. E, por enquanto, não tivemos 2020. É, então, por enquanto, a gente tem aí mais ou menos 10 milhões que deixaram de ser investidos na cultura. Né? E para onde vai esse dinheiro? Esses 10 milhões só desse edital, que deixou de ser investido... Em média, 75 projetos por ano são, são aprovados por ele. É um edital muito importante, com, todo, com muitas questões, precisando de muitas melhorias, a gente fez uma revisão nele agora, um, a gente passou um ano trabalhando nele, fazendo consulta no município todo, mas é um edital muito importante. Por volta de 75 projetos, o que esses projetos fazem? Tudo, desde espetáculos, teatrais, musicais, exposições, feiras, é, exposições fotográficas, é, Todas as áreas, todas as áreas, né, atividades de culturas tradicionais, livros, CDs, a gente tem assim, talvez o maior, é, a maior quantidade de publicação de produção municipal se deu nos últimos anos por causa do FIC, né, nos últimos anos, considerando, sei lá, desde que ele existiu, porque nos últimos mesmo, né, nos últimos quatro, nada foi produzido pelo FIC, a não ser o edital de 2015, que foi lançado em 2015, o resultado dele saiu em fevereiro de 2016, e as pessoas foram pagas em 2018 barra 2019. Então, assim, foram mais de dois anos, quase três anos de atraso do pagamento de um edital. Então, você imagina que grave é isso. Aí, agora, sabe quanto a gente tem? São 10 milhões que deixaram de ser investidos. Né? Isso sem, sem contar outro, muitas outras coisas, só falando do fique A gente não tem nenhum outro edital. Ao contrário, por exemplo, de Jacareí, de Ribeirão, de um monte de cidade que com um monte de questão de política cultural, tem no mínimo um edital, um edital de incentivo, Jacareí tem dois, três editais, Jundiaí, enfim, todas as cidades do nosso entorno têm editais, é constrangedor, vergonhoso, eu fico sempre pensando como é que o secretário de cultura se apresenta no Fórum, no Fórum Nacional de Secretários de Cultura do Brasil porque ele é presidente desse fórum, né? Então, lá ele pinta, ele doura a pílula, assim, bem bonita mesmo. Né? Porque a gente que vive em Campinas sabe que não é isso. E aí, então, 10 milhões só no FIC. Esse edital ali não é lançado. Agora, no FAC, o FAC é o Fundo de Apoio à Cultura. O FAC, ele não, é, não vem recurso recursos do orçamento é direto. Ele é mantido por outros recursos, como, por exemplo, as bilheterias dos teatros. Nós temos no FAC 50 mil reais. 50 mil reais, gente, são dois meses de salário do secretário. É dinheiro de pinda, eu diria, para uma gestão. Né? Ter 50 mil reais. De a gente chegar. Num... Quando, você... Quando eu, eu, eu conversei nos últimos dois meses com gestores de cultura do Estado, de fora do Estado, porque a gente acaba fazendo o trabalho da secretaria, de pesquisar editais, pesquisar né, Sim. caminhos para poder dizer para a secretaria: vai por aqui, faz isso, mas ainda assim a gente se desgasta muito, não consegue avançar. Mas 50 mil reais, gente, para uma cidade do porte de Campinas, é, é sei lá o que significa, é um, uma família chegar, é, é assim, a tragédia, é, é faliu. Então, por isso que a gente fala, o NEI faliu a Secretaria de Cultura de Campinas, dentre outras coisas. Então, é muito pouco dinheiro. É, e aí, o edital emergencial que a gente pediu, ele não conseguiu ser lançado. O edital, ele tá pronto, a redação dele, desde o dia 7 de abril. E aí ontem o prefeito chegou na live para falar que vai lançar um edital. O edital está pronto desde o dia 7 de abril. Eles não, não encontraram né, caminho jurídico para o lançamento desse edital ainda, desde 7 de abril. Ou seja, eles podiam ter lançado pelo caminho mais simples, que era o de concurso, que dura 45 dias, que ainda assim teria sido mais rápido do que o Exato. tempo que a gente está esperando. Né? Que seria um absurdo lançar o um edital em emergencial para 45 dias, no entanto, se eles tivessem feito isso, teria sido menos grave do que o que a gente está vivendo, que é dois meses se passaram e nada aconteceu. Né? Até para a distribuição das cestas, que a gente conseguiu a articulação com a Secretaria de Assistência Social, eles estavam com dificuldade de entregar as cestas. Assim. É, é impressionante. Assim, é de... Eu falo que a gente do Conselho de Cultura, quando acabar a gestão, a gente vai precisar de auxílio em salubridade, assim, porque a gente está ficando doente, gente, <risos> Não. no diálogo é, mas... com a Secretaria de Cultura. Não, é, a gente é... dá risada, Não, mas a Análise também, é assim. né? assim como muitos funcionários também, que a gente sabe que sofre bastante com perseguição e, enfim, muitas outras coisas, mas é, bom, e aí respondendo a questão do orçamento, Guida eu não vou me arriscar a falar exatamente que ponto que esse recurso foi mal utilizado, porque a gente está fazendo um estudo minucioso a gente vai divulgar isso e eu me proponho a, a voltar, ou outra pessoa do ah, fórum bom. vir, para falar disso detalhadamente, a gente pode falar disso com provas, com dados, né porque foi muito negado para a gente. Todas as nossas tentativas de acessar o orçamento, por mais que esteja no portal da transparência, a gente sabe que é tudo muito confuso. Então, todas as tentativas de acessar foram negadas. Então, a gente está fazendo um estudo, aproveitando a pandemia, para fazer esse estudo profundo. né de... Mas, assim, a gente tem certeza, a gente pode posso afirmar, que, sem dúvida, que o dinheiro não conseguiu, que a Secretaria de Cultura teve um mau uso do recurso, do recurso do orçamento, e não utilizou integral, e fez com que isso perdesse recurso no ano seguinte. Ou seja, Sim. terminei o ano e falei, ah, então se você não usou todo o dinheiro que a gente previu no orçamento, né, se você não teve capacidade de se organizar, ou não apresentou um projeto político, de política cultural, para usar esse recurso, então ano que vem você pode ter menos. Porque afinal de contas, se você não usou tudo que eu te dei, então você pode ter menos. Foi isso que a Secretaria de Cultura fez, certamente. Isso a gente tem certeza. É, dinheiro de convênio, acredito que a gente não teve que devolver dinheiro de convênio, porque felizmente a gente tem uma boa gestão, do, da, da, da pessoa que cuida dos convênios na, na Secretaria de Cultura. Mas, é, a gente tem investigado outros recursos que podem ter chegado, parlamentar, emenda parlamentar ou verba federal, que foi devolvida por não conseguir ser executada. Então, a gente traz em breve essas informações com mais precisão. Nossa, isso é muito importante, gente, porque a gente sabe o que que os caras têm feito, né? Assim, em todas as secretarias, né? Eu sou da educação, a gente sabe. De repente aparece lá cofres para as escolas, que as escolas nem nunca pediram cofre. Aparecem coisas lá que a gente nunca pediu, sabe? Sim, a gente fala como assim, né? Então a gente sabe o que que muitos desses gestores têm feito com com relação a isso. Deixa eu ver se a gente tem mais perguntas aqui. Ah, o Clodoaldo. Oi, Clodoaldo, o Clodoaldo é assíduo aqui, viu, viu, Cassiano? ele está sempre aqui. Um mapa cultural importantíssimo como esse só não é colocado para frente pelos governantes, porque realmente não querem melhorar os níveis culturais da população e também não querem melhorar os níveis salariais de professores e servidores. Só pode ser isso, pois é. Vanda Conte. Oi, Vanda. Vanda fala o seguinte, ó, boa noite, bem-vinda. Muito importante esse debate. Como, dá, como se dá a relação do Conselho de Cultura com a Câmara de Vereadores? É importante. Existe sensibilidade para os projetos? Vai colocar do Daniel? Não? não. Daniel. Não. Cassi. Cassi, deve ser a Cassiane, né? Cassi. Infelizmente, muitos equipamentos culturais em Campinas são privados e centralizado nos shoppings, é ah, importante. Você tem informação como essas grandes empresas vêm atuando em relação aos direitos dos trabalhadores da cultura? Importante isso, hein? E o Tulé, oi Tulé, o Tulé fala o seguinte, o que fizeram com o mapeamento cultural feito em 2002? Vamos lá, gente, já tem bastante perguntas? Ah, Alessandra Ribeiro fala, importante diálogo. Oi, Alessandra, tudo bom? Remanejamento é possível, sim. O Alexandre Freire fala o seguinte, hora de pressionar pela aprovação do PL 253, é importante isso. Então, aí, coloca o, o endereço aí, né, do PL, wwwpl 253 minhacampinas.org.br Muito importante a luta, a, a, a cidade de Campinas e do Estado, né? Saber o que, que significa a luta na aprovação desse projeto de lei. Pode falar, tá. Cassiane. Bom, então vamos lá. Eu notei aqui cinco pontos, né? A questão das empresas privadas, Isso. o mapeamento de 2002 e o atual, okay. relação do conselho com a Câmara. Eu quero Isso. citar o remanejamento que a lei Ribeiro e a Alê... Que ela citou aí, e também o PL253. Então eu vou começar dos mais simples. O PL253 é importantíssimo, estava aqui na minha listinha de fala, então eu agradeço a Lê por ter trazido. A Lê é um super militante aí da cultura, sempre ativo. É, ele está ele previsto para ser votado amanhã, e a gente está com uma campanha que o Minha Campinas organizou, junto com o Fórum de Cultura, junto com o Fórum do Litoral Interior e Grande São Paulo. É, também de cultura, e nesse link que o Alexandre disponibilizou aí nos comentários, você pode clicar e pressionar. Por favor, façam isso e divulguem, a gente precisa aqui o um máximo de e-mails. É bem simples, são assim, não demora nem dois minutos, e, e daí dá para você diretamente mandar um e-mail para todos os deputados aqui da região pedindo para que eles é votem legal. favoráveis. O que, que esse PL traz? É uma lei. É, de auxílio para trabalhadores da cultura, que não foram contemplados no auxílio emergencial, e também para espaços culturais, porque a gente tem muitos espaços privados, aí eu não estou falando do shopping, mas adorei a pergunta do Daniel, para a gente poder falar, é, a gente tem muitos espaços privados de arte e cultura que sobrevivem, assim, pelo dinheiro da bilheteria, pelo dinheiro das pessoas, e como eu falei naquele momento, quando fica um mês sem poder trabalhar, já não conseguem nem manter. E esses espaços, eles são muito importantes, é, não só porque eles mandam empregos, né, tem pessoas que trabalham nesse espaço, que são remuneradas e que quando isso se desmonta, essas pessoas perdem também o emprego. E também são espaços muito importantes, de atendimento de escolas, de bairros, de muitos setores da cultura. Então, assim, pouca gente consegue acessar os poucos, os raros equipamentos culturais que a gente tem na cidade em funcionamento. Então, esses espaços privados, também abertos ao público, são muito importantes, né. E na, na, e na cidade de Campinas temos vários. Então, esse IPL esse 253, ele trata desses espaços e de trabalhadores da cultura para um auxílio emergencial, né? Aqueles que não conseguiram o auxílio do governo, do governo federal. É, e aí, indo para a questão das empresas privadas já. É, Daniel, achei muito boa a sua pergunta, confesso que a gente falou de tantos trabalhadores e trabalhadoras, né? E a gente sempre pensa bastante nos servidores, públicos, quando a gente fala desse setor e também pensa nos trabalhadores é, informais, né, as pessoas que, que não estão é, registradas no teatro. Mas acho que sua pergunta é bastante pertinente, eu não, não sei como estão, e acho que é importantíssimo a gente se aliar, conversar com essas pessoas, porque certamente elas devem estar passando algum perrengue ali também, um outro perrengue, então acho que é uma informação é, essencial, marquei aqui, espero trazer essa resposta em breve, mas ainda não sabemos. Aí seguindo, né, a pergunta sobre a conversa do Conselho de Cultura com a Câmara é, Isso varia um pouco, né, depende do momento Nesse momento a gente estava com uma conversa bastante adiantada Com é, os, alguns vereadores Por causa da aprovação do PL do Conselho do Plano A gente estava já para fazer essa, essa votação na Câmara Provavelmente ela se daria em abril Se a gente não estivesse vivendo esse período de isolamento então a gente tem dialogado com alguns vereadores. No entanto, a gente nunca, te, a gente não tem na Câmara atualmente nenhum vereador que tome a pauta da cultura, que um vereador que realmente é, dialogue, busque, né? Para ser justo assim, a gente teve é, no mandato anterior o vereador Paulo Búfalo, que era uma pessoa que tinha bastante essa pauta bem de frente. E atualmente na Câmara é, tem dois vereadores que dialogam um pouco mais, né, como a vereadora Mariana Conte e o vereador Gustavo Peta, e a gente tem o vereador Pedro Torinho e o vereador Carlão, o vereador Mar Marcelo Silva, que são alguns que ficam meio na retaguarda quando a gente recorre, assim, mas é uma coisa que eu preciso dizer, assim, a gente não tem nenhum vereador que puxe de frente se a gente não puxar. A gente tem os parceiros que se a gente puxar, eles vêm junto, assim, né? É, e aí, assim, depende do projeto que a gente propõe, se a gente, né, quando a gente estava falando do, do plano municipal e do Conselho de Cultura, a gente não estava falando de orçamento, não é tão, não é uma briga tão grande, mas se a gente vai discutir orçamento, por exemplo, é, são brigas que a gente perde sempre, assim, a Câmara é bem, é bem, ah, bom, ela caminha com o prefeito, né, ela é completamente, trabalha para o prefeito, então a gente sabe que todos, assim como na educação e na saúde de todos os lugares, eles seguem o que o prefeito manda, aqui também. É, na cultura não é diferente, eles seguem o que o prefeito manda, ou seja, tem um diálogo com o conselho, no entanto, o que o executivo encaminha, o que eles aprovam. Estou falando dos vereadores da base, claro, né? Os vereadores da oposição, eles dialogam de uma outra forma com a gente. Mas a gente tem, a gente tem essa frente, e agora a gente está formando, acho que é importante falar disso, uma frente ampla, a gente está disparando agora para os vereadores, nessa semana, um convite para todos os vereadores e vereadora da cidade para participarem, alguns já nos responderam afirmativamente que querem estar na linha de frente para a gente construir uma frente ampla para pensar um é, a gente estava falando um projeto de lei municipal mas a gente quer ir um pouco adiante talvez um conjunto de propostas porque a cultura ela não vai se resolver daqui a um mês quando o comércio voltar né sei lá se daqui a 15 dias um mês o comércio começar a voltar a cultura não vai acontecer isso e né, ela vai demorar muito. E como é que a gente vai fazer? A gente tem que ter um plano de ação para pensar, né, seja a isenção de PTU, a compra antecipada de serviços. né E um engano que as pessoas têm é que a gente. que as pessoas acham que a gente também. Estou é, falando das pessoas de modo geral, né? que a cultura quer dinheiro para, né, ah, os trabalhadores não querem fazer nada e querem receber do governo, né, não, a gente está falando de compra antecipada de serviços, e serviços que são utilizados pela população, pelas escolas, pelos postos de saúde, enfim, serviços que podem ser oferecidos para muitos setores culturais, contação de história, música, oficinas, oficinas de artesanato, de iluminação, de um monte de coisa, né, então são atividades formativas e artísticas o projeto de lei emergencial é voltado para isso, são bolsas para trabalhadores da cultura, não só artistas, mas técnicos também, produtores, gestores. É, e então, acho que nossa conversa com a Câmara está mais ou menos nesse pé agora, formando essa frente ampla. É, e sobre o remanejamento, a Alessandra falou aí remanejamento é possível sim, possivelmente ela está citando também uma parte da nossa carta, que a gente fala que um dos, uma das reivindicações foi o remanejamento de recursos internos da cultura. A gente sabe, a gente calculou, né, e sabe que é, o, o cada mês de equipamentos culturais fechados significa uma economia de mais ou menos de 80 a 100 mil por um município, economia de luz, água e custeio. Então, por que não pegar esse recurso que seria destinado a pagamento de luz, água e custeio e destinar para os trabalhadores da cultura poderem produzir conteúdos que sejam de interesse da cidade. Até conteúdos, por exemplo, para ajudar a falar da pandemia, para ajudar a cuidar da segurança, da saúde mental e emocional das pessoas, que é muito necessário, as pessoas estão adoecendo de muitos motivos, inclusive de questões emocionais, e a cultura ela ajuda muito nisso, né? Então, a gente não quer receber para não fazer nada, a gente quer que o governo faça a sua parte, que é subsidiar esses serviços que podem ser oferecidos, né? Então, esse remanejamento ele foi negado pelo Comitê de Finanças da cidade. Ele foi negado. A gente tem também um recurso de 400 mil da orquestra, que não está sendo utilizado, que é o próximo recurso que a gente vai solicitar, porque ele foi citado, inclusive, pelo prefeito em live. E a gente precisa dessa reunião com o prefeito para entender como que a gente pode utilizar esse recurso para oferecer coisas para a cidade, né? E, por fim, acho que a última coisa sobre o mapeamento, né? Esse mapeamento de 2002... Ele não foi atualizado, né? Eu não estava na cidade ainda, não morava aqui ainda, mas eu sei dele. Ele, ele não está atualizado, então ele tem, ele, ele não foi a, sendo atualizado no processo. Então, os dados de 2002, eles certamente são muito é, defasados hoje. Então, por isso que a gente pressionou bastante a secretaria para ter um mapa cultural. Esse mapa cultural, ele foi feito depois de muita pressão, mas como eu disse, ele não foi divulgado. E a gente estava vinculando a divulgação dele, por exemplo, a inscrição do Fic. Assim que saísse o novo edital do FIC, todas as pessoas que se inscrevessem teria que entrar no mapa cultural. O projeto Funciona Cultura da Unicamp, que é um cadastro de oficinas que está sendo feito, a gente vinculou ao mapa cultural, para que as pessoas comecem a se cadastrar. Mas o próprio município, a secretaria, não incentiva o uso desse mapa. Isso é muito ruim, porque as pessoas não vão se cadastrar se elas não sabem para que, que aquilo vai servir. Então, esse outro cadastro que a gente fez agora, puxado pelo fórum, ele vai poder alimentar também o mapa cultural futuramente, tá? Acho que é isso que eu posso falar sobre mapeamento e concordo que ele é extremamente necessário. Não só fazer, como atualizar, né? manter vivo, porque ainda mais na cultura, Sim. que é tão dinâmico, né? Tão dinâmico, é verdade. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, que eu fiquei um pouquinho confusa. É, existe, então, essa, essa dita vontade do governo municipal do prefeito, quando ele fez essa live ontem, que eu não, eu, eu não assisti, mas que ele disse né, que vai apresentar um projeto, né? E é, isso, é, isso não tem nada a ver com a movimentação que vocês estão fazendo já. Ou, ou assim, tem como? É porque é, eu, eu entendo que vocês ainda não tiveram acesso ainda a entender qual, o que, que ele quer apresentar, né? Uhum. Então, vocês não tiveram acesso ainda. Mas ele não, não fez nenhuma movimentação de falar com o fórum, porque assim, é, o gestor público da cidade com certeza sabe que existe esse fórum, e esse fórum é atuante. Tanto é que vocês estão fazendo muita coisa na cidade, a gente está vendo, né? A gente está vendo que vocês estão pautando na cidade, faltando esse tema. Eu acho impossível ele não saber que existe essa movimentação. Então, assim se ele vem apresentar é, qualquer, qualquer projeto, eu acho que, enfim, acho que primeiro teria que falar com vocês para entender mais ou menos a prioridade, porque vocês que estão ali na ponta, vocês que estão no atendimento, vocês que estão lidando, né, no cotidiano com os artistas, a maioria de vocês são foros, são trabalhadores da cultura de Campinas, enfim, eu não tô nessa. <risos> assim, é que para mim é óbvio, né? É que para eles não é sei lá, estranhos esse comportamento, né? Pois é. Mas enfim. O Guida, então, na verdade a gente, a nossa questão é exatamente essa, é conversar com eles para falar, escuta, que, que, né? Tamo, vocês chamaram, né, porque na live ele fala, organizem aí um comitê para vir falar com a gente, a gente está à disposição, então a gente, tá bom, então a gente volta e fala, olha, estamos aqui organizados, já faz tempo, né, faz é. muitos anos organizados, mas enfim, institucionalmente organizados há pelo menos quatro anos, estamos aqui, né, mas assim, a gente já tem, é, é impossível que ele não saiba, né, o edital está lá, Está no jurídico, então se ele, se ele não sabe, tem um né, alguma coisa acontecendo ali, mas é impossível. Impossível porque está nas redes sociais, tá, chegaram por e-mails, por protocolo, a gente protocolou a carta, então eles sabem, né? E, então, eu imagino que sim, a proposta dele é uma resposta ao movimento. É, além do fórum, também a gente teve alguns trabalhadores artesãos que fizeram protesto na Rua Conceição, porque eles estão sem nenhum retorno, nenhuma resposta, e essas pessoas vivem do que elas vendem na feira, né, vendem ali para comprar mais tarde, e elas estão sem nenhuma possibilidade de trabalho, né, e pessoas que não estão sendo atendidas também, então eles fizeram um protesto, e também foi uma resposta a essa movimentação, mas, no entanto, acredito que ele não vai falar que é uma resposta à movimentação, né, ele vai colocar como se ele tivesse aí olha, né, tirei, e assim, é, e é louco isso, né, porque a narrativa, além dele falar que é um auxílio, e não deixar claro que, com certeza não é um auxílio que ele tá fazendo, é compra de serviço antecipado, tem diferença, né, porque o auxílio é quando você dá na responsabilidade, né, do governo, o governo atua, né, ali na, na, no serviço social, oferecendo aquele, aquele recurso sem ter que tem que devolver, o edital vai ser, eles vão comprar serviços, então, essa narrativa é muito importante de tá, estar de tá entendida, de estar tá nítida, porque as pessoas vão achar que ele está fazendo auxílio só para um setor. Isso é muito grave, porque, de fato, se for fazer um auxílio municipal, não pode ser só para a cultura. Tem que ser para todos, todos os setores, né? Mas não é verdade, é um edital para conta de serviços. Só que ele vai, quer dizer, ele não deixou isso nítido, mas é o que a gente pode supor. Né? E também como se fosse um presente dele, na verdade, sem assumir que faz cinco anos que eles não lançam editorial edital na cultura, né, então, é, ele não fala que é uma resposta à nossa mov movimentação, ele não considera, ele não cita o conselho do fórum em nenhum momento, né, mas ele sabe que existe, tá pautado, e a gente espera que a gente consiga o diálogo com ele, então, já que ele convocou, né, a, é. a sociedade civil. Tomara, né, <risos> vamos lá. É, temos mais questões, gente, vamos ver se a Fabi colocar algumas, a Andréia, Preta fala boa noite. Cadê o Ney? Cadê o Jonas? Pois é, né? Cadê? né Cadê? Como as atividades culturais podem contribuir para a formação da consciência política e crítica e formar cidadãos? Nossa, que pergunta, hein? <risos> Essa pergunta seria uma pergunta de resposta de uma hora de live. Exatamente. É um grande é um governo que trabalhou para a cultura não trabalhar, de fato. É boa síntese essa feita da Andréa Preta. A Adriana Bueno falou o seguinte, Cássia, como nós, trabalhadores, podemos ajudar o Fórum Permanente de Cultura a fazer pressão sobre o governo municipal? Essa é a pergunta. Era a pergunta final, mas não é final, mas era, teria que ser. Oi, Cassiane, a Dirania Neves, fala o seguinte, Oi, Cassiane, tenho visto que algumas vertentes culturais, como museus, por exemplo, têm realizado eventos online. Você acredita que estas iniciativas são válidas? Como podem auxiliar financeiramente os trabalhadores da cultura? Obrigada. Obrigada a você, Dirania. A Eleni Marques Guatura fala o seguinte, fica para prestação de contas de governo o quanto deixou de investir, mas o orçamento não utilizado é cumulativo, de qualquer maneira é lamentável. Você quer comentar? Alessandra, ah, coloca essa da Alessandra, todos os cursos da educação foram cancelados, exatamente, cursos, é, enfim, todas as atividades, o link de cadastro que a que apareceu hoje no link Campinas pela Paz foi elaborado pelo fórum? É uma pergunta. Você pegou essa última, Cassiana? Acho que eu estava anotando a anterior. É o tá. link do Fórum Cultura pela Paz se foi elaborado pelo é. fórum? Ah, o tá link bom. hashtag Campinas pela Paz foi elaborado pelo fórum? Ah, bacana. Deixa eu, deixa eu responder. Acho que eu peguei Vai todas lá. aqui. Vamos lá. É... Bom, cadê o Ney, né? A Andrea Preta cita cadê o Ney. É, também queremos saber quer cadê o Ney. Ele não. Ai, que não, o pior de tudo foi quando você falou para mim que ele é o representante nacional do Conselho Nacional, é isso? Presidente é do, do né? Fórum Nacional do, do Fórum. Não, é, do Fórum Nacional. Gente, que vergonha. Vergonha ao quadrado. Vamos ver. é. Agora exatamente, Andréia, ele está, o Andréia e todo mundo que estiver assistindo, está começando uma reunião com o secretário de Cultura do Brasil com, sobre a lei. Aliás, outra citação aqui, a Lei Emergencial Nacional, que é uma junção de muitos deputados, deputadas, é, que está sendo organizada, acho que é, é com a deputada Jandira Fegali e vários outros deputados que estão agora falando sobre isso, os secretários estão lá, é para o é secretário de Cultura de Campinas estar lá também, acho que dá para acompanhar daqui a pouco, ia começar às oito, mas saindo daqui a gente pode acompanhar lá. E fazer é... uma movimentação na internet também. Sim, a gente vai divulgar na página do Fórum de Cultura de Campinas também. Então a gente pode assistir por lá. É... Bom, deixa eu ver aqui. Eu vou deixar a pergunta do Adriano por última, eu acho que eu, que eu anotei certinho. A questão do trabalho online, né, dos museus estarem fazendo, acho que museus, tem muita gente tentando descobrir o que, que é possível fazer de atividade online. Eu acho que ainda é muito cedo para avaliar é, o impacto disso na cultura, se isso é possível, como que as pessoas conseguem acompanhar. É, e também a questão econômica, né, como que a gente vai, eu acho que há um equívoco já econômico de achar que as pessoas, como por exemplo, eu já vi vários comentários de que achar que tudo vai se resolver economicamente por lives e não funciona assim, né, a gente sabe que, que não vai funcionar. Eu acho legítimas iniciativas de ter atividades né, culturais, sejam shows, espetáculos, contação de história, compartilhamento de... Porque as pessoas, museus, né, visitação aos museus, eu tô achando incrível essa movimentação. Acho que a gente vai rever muito disso, tem muita coisa, né? Quantas coisas a gente não podia ver por limitação geográfica ou econômica, e a gente está descobrindo como é possível também ter essas experiências. Então, acho que é uma nova experiência da cultura. No entanto, a gente tem que tomar muito cuidado para não correr o risco de achar que tudo se resolve por essa experiência. Existem algumas práticas que são de cultura que são extremamente necessárias que sejam ao vivo, que tenham o um toque, que tenham o um encontro, né? que, porque a cultura ela trabalha com, com imaginários, mas ela trabalha com, os, com todos os nossos sensores, né? Tátil, visual, é, todos, todos os, os os Sim, sensores que a gente tem mesmo, os sentidos é, tava fugindo a palavra aqui então até o cheiro, né, a vibração quando a gente tá num teatro, a vibração daquele instrumento sendo tocado ou num, num show de percussão, enfim, um monte de coisa que acontece numa roda de jongo numa capoeira é outra experiência é, tenho certeza que o online não vai substituir e economicamente acho muito precário também, né? a gente vê que lives de gente famosa tem levantado economicamente muitas é, um valor alto como sempre, a gente vê a repetição do mesmo que a gente vê no ao vivo, a gente vê no, no, agora no online, né? Mais artistas tentando passar o chapéu em rede social e está muito complicado, né? Não dá para considerar que isso seja uma possibilidade econômica para o momento ainda. É, a não ser que a gente consiga é, é, instrumentalizar melhor, mas acho que não vai ser para agora, não vai ser durante a pandemia, talvez novas discussões para o futuro, né? É, a questão a pergunta da Evanda, isso. É, ela Vanda já teve, isso, a Wanda já tive com ela em outros momentos. É muito, muito, ela, muito grande a sua pergunta, Wanda. A gente precisaria de outra live <risos> é, para falar. Mas assim, a cultura, ela desperta. Eu gosto muito, né? Eu gosto de dar aula para pessoas que estão começando a aprender produção cultural. Porque, às vezes, as pessoas ficam muito limitadas. assim, Eu já tive a experiência de dar aula para alunos lá no, no Itajaí, que eles chegaram, assim, eu perguntei para eles. Se eles sabiam que era cultura, né? Eles chegam falando que, para eles, é o que eles veem na TV, né? E aí, de repente, você vai ver todos eles são altamente produtores de cultura. Né? Nas suas cidades, nos seus bairros e tudo mais. Mas demoram para se reconhecer, demoram para entender que a roupa que eles vestem, a comida que eles comem, o que eles ouvem, o que eles falam, tudo faz parte da produção cultural e eles produzem cultura, né? Então, eu acho que... A, a cultura, ela contribui tanto na narrativa, né, desde você ver um espetáculo que fala da condição de trabalho, das relações políticas, relações humanas, um filme, uma poesia, uma música que traga na narrativa diretamente a questão, mas a cultura, ela permite que nós nos expressemos enquanto seres, né, seres profundos, né, e não seres feitos para viver aí da, da, nesse viés que... que os sistemas que é que a gente viva, né, que é completamente no lugar raso, trabalhando loucamente 18 horas por dia, sem nos darmos conta do que somos, né, enquanto seres pensantes, vibrantes, alegres, né. A cultura, ela permite a gente a alegria, e a alegria, ela é extremamente, ela permite a gente a alegria, a tristeza, o choro, as sensações, as impressões, o toque, e isso é extremamente revolucionário, extremamente. Então, a gente adquire senso crítico, a partir da gente se perceber enquanto indivíduo, né, então quando a gente vai para uma roda de samba, quando a gente está num jogo, quando a gente está num show, a gente sente o corpo, né, a gente percebe, então a gente se percebe enquanto ser, e a partir de se perceber enquanto ser, a gente percebe o outro, a outra, e quando a gente se percebe em grupo, é, a gente começa a ter consciência crítica de quem somos, nós não somos, definitivamente não somos o que esse sistema quer que a gente seja, que é meros escravos, né, é, tra trabalhadores aí super explorados, então... Que a cultura nos ajude a criar uma consciência crítica de alegria, de vida, de potência. Eu acho que é, que é assim que a cultura ajuda para além da narrativa política. Falando muito grosseiramente, bem, bem <risos> curtamente. E aí já vou concluir aqui. É... Ah, eu, eu não sei se eu perdi alguma. Ah, o Minha Campinas... É, a Lê fez a pergunta, né? não foi a gente que lançou a hashtag, mas uma das coisas que a gente vinha solicitando para a Secretaria de Cultura de Campinas é que fizesse o diálogo com a Secretaria de Assistência Social, porque a gente sabia que tinha esse recurso do Campinas pela Paz, do Fórum Campinas pela Paz, para que fosse utilizado né? junto com a cultura. E assim, pasmem, a Secretaria de Assistência Social não conseguiu se comunicar com a Secretaria de Cultura, de um jeito que avançasse num projeto conjunto, porque a Secretaria de Cultura embargou tudo. E aí, a, nós mandamos um e-mail para a Secretaria perguntando como estava o diálogo com a assistência. E a resposta foi, a resposta foi, pasmem, que pediram, por favor, para a gente, do fórum, conversar com a Secretaria de Assistência Social, ou seja, eles estão terceirizando, inclusive, o, o trabalho político deles, de interno, de gestão. Então, a gente conversou com a Secretaria de Assistência na semana passada, e a gente soube que eles estavam para lançar o que eles lançaram hoje, que é uma consulta sobre um chamamento, né, sobre um edital de chamamento de atividades culturais. Não posso falar desse chamamento a fundo ainda, é, mas ele foi lançado hoje, então a hashtag não foi a gente, mas a gente está ali dialogando com a Secretaria de Assistência, frente a frente, para poder participar dessa consulta, tá? E poder compartilhar, então a gente vai se preparar melhor, vai falar disso com os trabalhadores e trabalhadoras da cultura também. E, por fim, a pergunta do Adriano. Eu não sei se eu anotei direito, mas o Adriano perguntou como que os trabalhadores podem ajudar o que o fórum vem fazendo. É isso, Guida? É isso, é isso. Ah, ah assim. a como nós, trabalhadores, podemos ajudar o Fórum Permanente de Cultura a fazer pressão sobre o governo municipal. Eu acho que tinha mais uma questão do Adriano, tem aí, que eu vi aqui, é, não sei. Ó, é, governantes ah, põem a mão no bolso rapidamente quando... Trata-se de ajudar bancos, que sempre lucram, mesmo nas crises, e acumulam bilhões para poucas famílias. Quando trata-se de ajudar trabalhadores em sua sobrevivência mais básica, surgem obstáculos de todos os tipos, burocráticos, jurídicos, etc. É de fato... É isso. Ah, sim. Socorrer banco pode, né? Socorrer empresa de companhia é. aérea pode. Trabalhador, não. Trabalhador, Trabalhador não pode. dá, a lei não permite. Não, não pode. Não. É. é, então, enfim, não vou nem... Acho que o Adriano é. falou. É, mas é a questão de ajudar a pressionar. É, isso, Adriano, acho como nós trabalhadores. Eu acho que, assim, a gente conseguiu fazer algo que essa, essa comunicação online acabou permitindo que a gente dialogasse com mais pessoas. Né, então a gente teve uma live aí do fórum que foi bem ampla, depois a gente teve uma reunião bem representativa também. É, e a gente tem formado algumas frentes de trabalho. O fórum de cultura, às vezes as pessoas pensam que nós somos uma equipe imensa, o fórum de cultura é quem vai no fórum de cultura. Eu sou a presidenta do fórum, a gente tem a vice-presidenta, que é a Glória Cunha, a gente tem o secretário, que é o Cauê, e Acabou. Essa é a executiva do fórum, são três pessoas. E aí a gente tem ali é, outros, outros colaboradores, né o Caião, o Marcelo, uma galera que está sempre perto da gente, o Marcelo do Minha Campinas, o Digão, o Arthur Digão, que é DJ, a Tiche, sei lá, tem uma galera que vai chegando e vai ajudando a gente a fazer, dependendo do momento, né? É, então a gente tem precisado que as pessoas assumam lugares de trabalho. A Andréa Preta, que está aqui hoje, é, que já foi do, do, da executiva também, então a gente precisa que chegue nas reuniões, a gente vai fazer uma plenária semana que vem de novo, para poder assumir trabalho, mas para além disso, é, se puder compartilhar o que a gente tem divulgado e até eu acho que a gente tem um trabalho muito importante é, que é, é discutir a narrativa, sabe Adriana, eu não sei nem se é só é, fazer pressão no governo, porque isso a pressão está feita, eles sabem, talvez escrever para vereadores, os vereadores sabem do que está acontecendo, a gente já comunicou, né, a gente já falou com o presidente da Câmara, tudo, é, talvez escrever, falar com seus vereadores, né, para que estejam cientes, saber se estão cientes, se estão acompanhando o que está acontecendo na cultura do município, mas eu acho que tem uma disputa de narrativa, que não é para agora, mas que a gente precisa fazer, que é conversar pacientemente com as nossas famílias, com as pessoas e nas redes sociais, o que que significa ser um trabalhador da cultura. Né? Então às vezes é assim, é se apresentar, falar, Oi, olha, eu sou trabalhador da cultura, sou servidor, ou sou um técnico de teatro, eu sou professora de teatro, eu sou professora de música, eu sou é, gestora cultural, eu sou gestora de um espaço, e, e dizer quem somos, assim, a gente vai lançar uma campanha, é, com outras pessoas que têm ajudado o fórum, para falar de quem somos, os trabalhadores da cultura, né? Para que as pessoas nos vejam como seres como todo mundo, né? Que paga imposto, que contribui, que movimenta a economia, que gera emprego. Então, acho que as formas de ajudar seria é, compartilhando nas redes sociais o que a gente tem feito, está tudo na página do Facebook do fórum, que é Fórum Permanente de Cultura de Campinas. É, a gente tem dois grupos de WhatsApp também, quem quiser entrar pode escrever para a gente nas nossas páginas, se alguém puder escrever aí no, no Facebook, é, a, no, onde está sendo divulgada a live, a gente tem também o e-mail, fórum de cultura de campinas, perdão, fórum cultura, campinas, eu vou escrever aqui, Guida. Tá, fórum Parecia. cultura campinas, Tá? Ai, é, lá. Se a Fabi puder colar, acho que é essa forma, assim, e fazer a disputa de narrativa nas redes sociais também, dialogando com as pessoas, que isso é muito importante, né? Isso. Uma última, isso. Fórum Cultura Campinas@gmail.com, legal. É, uma última pergunta, porque se você, quando você iniciou a, a sua primeira fala, você falou que você tinha um vocês têm um esquema de levantamento, de fazer cadastro de quem é trabalhador da cultura, que está sofrendo nesse período? Então, como é que está isso? Vocês continuam fazendo? Está aberto ainda para novos cadastros? Ou se já está completo, já está fechado? Não, né? vocês ainda continuam nesse levantamento. né? Cássio, eu acho que tá mudo o seu o seu som porque eu Nossa, não estou te eu falei escutando. Muita coisa. É e eu falei será que só, é só eu que estou escutando? A pessoa falou não, ela tá muda mesmo. Coitada de você. Olha até cansei de tanto que eu falei. Mas agora você resume. Foi o eu não estava com a eu não estava com a com a tela aberta porque eu estava procurando o um link para mandar aqui. Ah, é... Então, vamos lá. Eu falei, gente, eu não estou escutando nada ela. <risos> em resumo, o cadastro está aberto sim, ele foi criado pelo fórum. Eu vou mandar aqui para vocês o... qual é o link, deixa eu passar aqui. Eu vou passar no, no chat e aí a Fabi acho que consegue postar, tudo bem? Tudo, qualquer ver. coisa também a gente coloca na página, mesmo que a gente saia depois, a gente coloca na página, Quatro. lá na... Nos comentários também, a gente pode colocar também. Tá ótimo. Eu pus inteiro aqui a chamada, mas a tá. proporção alguém também. Ele tá em aberto, então respondendo a sua pergunta, ele está em aberto, ele tá funcionando, ele foi feito pelo fórum, a Secretaria de Cultura já divulgou ele, o secretário se responsabilizou né, oficialmente para que esse cadastro seja o cadastro oficial do município ah. de Campinas, nesse momento, e a gente uhum. pediu que isso fosse publicado em diário oficial, para a gente Uba. ter um decreto em diário oficial. Só que isso eles não conseguiram viabilizar ainda, né? Então, a gente está nessa briga, porque a gente precisa... Vamos fazer, a gente, vamos fazer, a gente, vamos fazer um, um texto esteja que para para na... <risos> não, Acho que Publica isso pode ser muito um bom. Publica isso aqui amanhã. Publica, aí, né? O né o... Gente, que absurdo. É, mas o cadastro está em aberto, mais pessoas podem preencher, eu mandei o link aí que a gente pode postar também nas páginas, mas lá no, na página do Fórum de Cultura de Campinas tem tudo lá também. Beleza, então. Bom, tá bom? nós vamos aqui, então... Vai, aí, ó, a Fabi colocou pra gente aí o endereço, tá bom, pessoal? A gente vai divulgar em mais locais, tá? Pra gente... A gente vai tentar fazer também, acho que dá, acho que dá pra gente fazer um um meme nosso, e a gente coloca tá, esse cadastro aí, porque é muito importante as pessoas né, terem conhecimento desse, desse, né, desse canal Sim. aí. De... E uma coisa que já pra, funcionou esse cadastro, que acho que é importante falar aqui também, a gente fez esse um dos, um, um dos acordos que a gente fez é a, que a Secretaria cuidasse da distribuição de cestas para os trabalhadores e trabalhadoras em situação de maior vulnerabilidade social. Então a gente tem uhum. buscado, junto ao SATED, também, além do município de Campinas, a gente tem um acordo lá para que eles recebam do banco de alimentos, por que, que essa ajuda é importante? Porque além do, da, da assistência, às vezes, não, nem dá conta de todas as pessoas que precisam de cesta nesse momento, às vezes não dá conta da distribuição. Então, a cultura, ela precisa assumir, tanto entender quem são os trabalhadores da cultura que precisam agora de ajuda né, mais emergencial de alimento, e e cuidar da distribuição, né? Então, é o mínimo que a Secretaria de Cultura pode fazer. Então, a gente solicitou isso, eles assumiram esse lugar, tiveram um pouco de dificuldade na semana passada de efetivar, mas conseguiram distribuir algumas cestas. E, para além disso, a gente também tem buscado essa cesta junto ao SATED e um, outros outras instituições que a gente tem buscado para doação de cesta. Então, também tem na página do fórum um cadastro para as pessoas que precisam de cesta básica. Então, hum. posso postar aqui também. Ou vocês Legal. podem compartilhar depois. Mas essa é especificamente para quem precisa de cesta básica para é, acessar o Cadastro da Cultura. Pessoas que são da cultura, né? Trabalhadoras da cultura, que a gente vai fazer essa triagem. E o cadastro também está servindo para isso. Acho que é importante falar. Ai, que bom. Bom, então, pessoal, a gente está chegando aí ao, ao, aos finalmente nossos. Quero é, mais uma vez agradecer aqui a Cassiane né, pela disponibilidade dela ter vindo aqui conversar conosco debater com a gente sobre esse tema sobre os trabalhadores da cultura né na pandemia a gente eu gosto sempre de, de relembrar que a crise econômica já vem já há algum tempo né mas com a pandemia ela foi ela foi bastante agravada porém tem vários setores que estão sofrendo demais demais demais com isso nenhum deles a gente sabe que são os trabalhadores né e, então, a gente precisa dar, é, de fato, uma, é um destaque maior a, a várias lutas, e dentre essas lutas a gente tem que destacar esses trabalhadores que têm sofrido muito nesse, nesse período. E a gente sabe que os trabalhadores da cultura, de forma geral, principalmente vocês que estão organizados, a gente vê uma movimentação bastante importante nesse período, tanto nacionalmente como estadualmente, né? Na, na tentativa da aprovação aí do PL, enfim. Então, a gente quer deixar aqui o nosso agradecimento e o nosso, o nosso comprometimento né, com, com essa pauta que é extremamente importante. É, antes de finalizar, eu quero agradecer as pessoas que me ajudaram aqui né, a fazer essa live, né a Fabiana Gonçalves, que é uma... Que é uma uma linda aqui que nos ajuda sempre, o Daniel, que é outro lindo também, o Adriano, a Paula Viana, que faz as nossas artes, a Sônia, que foi a própria pessoa que indicou, né? a Cassiane, que estivesse aqui conosco fazendo fazer esse importante debate, agradecer a, a, as outras pessoas que participam, que compartilham, que, que assistem a live, que, que comentam, enfim, e também agradecer bastante a, a Cassiane. Antes de finalizar, eu queria ver se a Cassiane quer fazer uma fala final aí, umas suas considerações, acho que é, acho que é importante a gente rematar e confirmar essa pauta, né? É, Guida, acho que eu quero agradecer muito, assim, fiquei muito feliz de poder falar, acho que é a primeira vez que eu falo com esse recorte, mais pensando na cultura como trabalho, né? A gente precisa elaborar bastante o que isso significa também, é, acho que tem sido um momento importante para isso, essa pauta, ela tomou uma proporção muito grande, então, agradecer muito você e todo mundo do Centro Cultural Esperança Vermelha, que tem feito um papel extraordinário no debate de, da cultura, no, não só no município, mas em nível é, estadual e federal, né, muitas pessoas acompanhando os cursos de vocês, enfim, muitos debates importantes. É, então, ressaltar esse espaço né, como algo significativo aqui para o município também. É, e eu, eu acho que, assim, na verdade é só convidar as pessoas a encamparem, né, essa, não só os trabalhadores da cultura que estão aqui, né, porque eu acredito que tem muita gente aqui também que, às vezes, não é, não trabalha diretamente, mas gosta, acompanha, né, e que, que, que, com, que compre com a gente, né, que venha com a gente nesse, nesse debate, porque é, é importantíssimo a gente colocar a cultura no centro, né, do debate, eu acho acho que esse ano nas eleições municipais é muito importante que a gente esteja ligado nisso né quem são os candidatos e candidatas que tem dentre tantas outras coisas que é importante estar tá na pauta claro mas que a cultura ela não seja uma coisa de escanteio né que ela não Sim. seja uma segunda que ela não seja uma terceira a gente tem conhece países que a cultura ela tá na centralidade ela é tão importante quanto a educação Sim, e, a, e a educação exatamente. é respeitada né então assim a, a, esse lugar essa visão de que a cultura são pessoas que estão é, querendo mamar na teta do governo que não se aproveitar é uma narrativa que foi construída assim de forma destruidora e que faz muito mal para todos nós né para toda a sociedade não só para os trabalhadores da cultura então a gente poder falar da cultura como local de trabalho de muitas pessoas de lugar de, e lugar na camada econômica né porque para além do viés social e, e tudo mais que a gente tem na cultura, essa, essas questões, essa dimensão econômica da cultura e a dimensão do trabalho da cultura, ela precisa ser destacada e dita dia a dia em todas as disputas de espaço, todas as narrativas, na conversa do boteco, na conversa de família, na live, no almoço, né? agora no Zoom, no... no Skype, no Facebook, no Instagram, é de qualquer que seja, a, a gente precisa trazer o tempo inteiro. Então, acho que é esse a, essa a conclusão. E agradecer a todos e todas que estiveram aqui presentes também. Bom, eu eu que agradeço mais uma vez, né? Eu quero é, aproveitar agora para finalizar é, dizer que eu quero oferecer essa live hoje para um companheiro que faleceu hoje, né? Que é o companheiro é, diretor dos sindicatos metalúrgicos, Elezer Mariano da Cunha, né? Elezer ele teve a sua trajetória como sindicalista, como um defensor dos trabalhadores. É uma perda enorme tanto do movimento sindical brasileiro para o movimento sindical brasileiro, também como para o movimento sindical aqui de Campinas. Eles eram é um companheiro, Eu me emociono, né, falar que a gente perdeu ele hoje, por um infarto que ele teve. É, e eu quero dizer que a cena bem-vinda. Eu senti a tua fala todo momento uma fala com um recorte muito forte sindical um recorte muito forte de luta né dos trabalhadores das trabalhadoras e e essa homenagem não poderia ter sido melhor né de ter vindo de uma mulher que hoje está representando os trabalhadores que estão em situação de né de vulnerabilidade muito grande que, que estão sofrendo e a gente poder oferecer esse programa nessa né, roda de conversa esse papo que a gente teve assim, de se luta por direito de né de luta de reconhecimento por direito, né, e de, de luta, e, e de luta de classe mesmo, de fato, oferecer esse programa ao nosso companheiro Eliezer, tá? Eliezer presente, Eliezer firme, como é a palavra de ordem dos trabalhadores metalúrgicos. Obrigada, Cassiane, mais uma vez. Desculpa aí pela emoção, mas é isso. Sim, Boa sim. noite, gente. Um beijo enorme. Agradeço. Boa noite. Tchau.